No vídeo de hoje, eu decidi fazer uma coisa insana. Para você que não está ligado, há muitos dias eu venho trabalhando para fazer essa picareta aqui. Para fazer essa picareta, eu tive que fazer uma forja enorme que deu maior trabalheira e depois eu tive que fundir três minérios diferentes, fora os upgrades que eu fiz nela. E para ser sincero, fazendo isso, eu fiquei totalmente sem minérios. E eu pensei, tá, esse é o minerasse sem parar o máximo possível para recuperar meus minérios. Será que essa picareta ia é ser boa para isso? Se você quer saber se essa picareta é rápida, se deu um resultado, como foi, assiste o vídeo até o final e deixa o gostei. Se o pior aconteceu é o fim de lajota no Minecraft Utopia. Tá bom, talvez não seja o fim, mas tô correndo perigo. Eu já tô com quatro pernizinhos de fome, eu só tenho um pão com ovo. Eita, agora eu não tenho nenhum ó na real. A parte boa, ó eu achei esses daqui jogado no baú, só que eu só tenho esses. Eu acho que eu vou ter que ir para a cidade comprar mais. Mas antes eu pedi e vocês comentaram. Então aí, tudo bom, gente? Tô com a câmera de volta aqui. A volta do rosto do Lajota PVP é real e eu vou ver para cortar o cabelo essa semana. Então, ó, fiquem ligados aí. Ó. De qualquer forma, antes de começar qualquer coisa aqui no Minecraft Utopia, o House veio falar com a gente e eu acho que é importante. Então, e, mano, é, olha o House ali. Hum, qual Ô, é a... OLG, oh, oh, Ars, E aí, e aí, cara? Beleza? Pânico, mano. E aí, mano? Qual é a boa? Então, eu vim aqui falar, cara. Eu usei sua loja lá, recebi tudo o material. Muito bom, viu? Gostei muito. Ô, oh, cara, mo... muita satisfação poder fazer uma encomenda pra você, mano. É, só tem uma queixa a fazer, viu? O, o quê? O quê que foi? Achei o preço um pouco salgado. Eita, na moral? Ah, um pouquinho, né? Porque, cara, se você for comparar, né, certos preços e certas coisas, eu acho que se você baixasse o preço, ficaria ideal. Cara. cara, que tal assim? Se eu abaixar o preço, você promete que vai voltar na loja ainda hoje? Hum, ainda hoje eu não sei, porque eu tenho que eu tô saindo pra minerar agora. Mas assim que eu voltar na mineração, pode ser que eu dê uma passada lá assim. Ah, faz o olha aqui, ó. Eu, hum. Lajota PVP, prometo que a próxima vez que você for na loja vai estar um preço surreal. Que você não vai. Mano, se você <risos> tiver máquina, você não vai querer usar. Eu vou falar, Mano, vou ter que colocar na minha máquina, vou ter que tirar, fazer energia, combustível. Não, o Lajota foi mais barato. Pode confiar, Aí tá bom? sim. Ah, agora eu gostei. Agora você falou a minha língua. Economia é a alma do negócio cara, é. então faz assim, eu já vou dar aquela bela minerada, quando eu voltar eu já passo lá na sua loja lá, pra deixar alguma coisa lá e fecha o house, pode ficar tranquilo que vai valer a pena, tá bom? LG, valeu LG, é, é nóis uhum. tá bom, basicamente então a gente precisa abaixar o preço da nossa loja até ah, uma carta nova? é, não eu tava pensando aqui, e na realidade vale a pena abaixar o preço da loja porque a única coisa que eu gasto pra duplicar minério é tempo, que é de boas e lava, que é de graça, então se basicamente eu arrumasse alguma forma de baixar o preço. E só depois arrumar gente uma lava infinita. Que não deve ser tão difícil. Deve ter algum jeito. Vai dar tudo certo. Por sinal, mano, olha esse espadão que eu fiz que da hora. <risos> para quem não viu o último vídeo, a gente deu uma evoluindo aqui no modo do Tigers. Passem lá que tá muito bom. Tanto que eu tenho até uma cabeça de Wither agora. Mas por hoje não é com isso que a gente vai mexer. A gente vai mexer com outras coisas, até porque, se vocês pararem para ver, eu tenho um total de 11 pães com ovo. Tá acabando o pão com ovo. Tá ficando de noite, então vou abastecer a nossa moto. Deixa eu ver esse galão de emergência aqui, né? Tá. Eu não tenho mais muita gasolina, então eu vou deixar esse galão guardado aqui. Vai que alguém com comprar gasolina de mim, né? Agora vou deixar minha motoca aqui e vamos pra cidade, mas vamos dormir primeiro, né? Beleza, então vamos subir na motoca e vamos lá abaixar o preço da nossa loja de minérios. Na realidade é até uma boa, por causa que todo dia tô indo pra cidade pra ver se a gente descobre quando que é dia que a gente sabe o salário da cidade já que na primeira semana teve o salário e hoje é segunda, a gente veio no sábado e no domingo. Será que hoje vai ter o salário? Tomara que sim, né? Olha lá o banco. Bom, primeiro de tudo, oi Ana, tudo bom? Como você tá? Ó, não teve nenhuma marcação de venda, ó, eu vou deixar o preço bem baratinho para ver se as vendas aumentam. Eu quero descobrir isso. Eu vou deixar para entrega express por um ferro e entrega de até 24 horas por dois cobres, porque se a gente olhar aqui até agora, as únicas pessoas que a gente teve de cliente foi o House e o Biel. Então tipo, vamos abaixar o preço para ver se aparece mais cliente na cidade. né? Esse livro aqui também tá desatualizado, então eu vou deixar ele por aqui agora. Outra hora a gente faz outro, Ó, mas eu acho que na realidade é tudo bem auto -explicativo. Ó, coloque os minérios e seu ticket na caixa com seu nome. Simples. então você vai colocar os minérios. E na, na caixa com seu nome, ó. Um, por exemplo, os tickets. E aqui você compra o ticket. Quem tá falando entrega expressa uma hora. Ah, deixa eu só mudar mais uma coisa. Eu vou tirar o limite também da quantia. Agora pode ser a entrega expressa de uma hora e entrega expressa 24 horas. A pessoa pode encher a caixa dela à vontade, porque eu tava parando pra pensar aqui e basicamente se a pessoa for encher a caixa toda vai ser muito minério repetido. Então é só deixar a fornalha no modo automático que não vai nem me gastar tempo. Bom, vamos ver se as vendas aumentam, né? Eu posso fazer um panfleto depois e entregar no correio pra todo mundo, né? Ser uma boa. E ó, tem uma loja que vai lançar em breve ali. Oi, oi, Pô, tudo bom? Pode pegar um dos de graça? Uh, doce! Obrigado, porque obrigado. cara. eu vi que sua loja mudou aqui, tem umas coisas novas, né? Cadê? Ó, esse aqui é novo. É aquela poçãozinha igual aquela que a gente achou ontem. Tem uma câmera. Eu quero. Como que funciona? Ó, que legal. Dá para tirar uma foto. Não há material suficiente. Pera aí, se não me engano, para tirar foto usa papel, não é? O que mais que tem aqui? Tem uma coisa de pescar água viva. Ah, não, para pegar, para pegar demais. Pô, bem legal, que gostei. Hein? Vamos tirar uma foto da nossa loja para ver como que fica? Ó, daqui fica legal. Assim, olha. Consegui? Deixa eu ver. Oh, ficou aqui a foto. Olha que bonitinha a foto. Pô, adorei. Eu vou, eu vou guardar ela aqui por enquanto, mas eu gostei bastante. Vamos tirar uma foto da Ana também. Deixa eu ver como que ficou a foto. Ah, que legal. Bom, eu vou guardar a câmera na mochila, depois eu tiro mais foto. Mas bem legal, né? Vamos ver o que mais tem de novo na cidade. Calma aí, o que, que é isso daqui? Tá tendo obra na cidade. Que da hora. Oi, dá, dá licença, tudo bom? Oi, oi, como é o seu nome? Drill. Olá, eu e o Jonathan somos grandes irmãos. Ah, aquele ali é o Jonathan então, Drill? Pera aí, uh, Jonathan? Adoro trabalhar em obras. Ah. Aí. Legal, Jonathan. Como você tá? Tô, tô bem. E você? Tome muito cuidado com os pregos. Eles podem machucar. Tá, eu vou entender isso como uma indireta pra eu sair da obra. Tchau, mano. Até depois. Falou, mano. Tamo junto. Oi. Oi. Tchau também, aliás, né? Mano, que legal, né? Deixa eu deixar minha motoca aqui. Eu quero dar uma olhada aqui no, no mural. Mudou alguma. É, mudou. Novos itens na loja da Pô que já sabemos disso. Novas torradas na padaria do Apu. Cara, perfeito. A gente tá ficando sem pão. Vamos comprar umas torradas lá. Legal. Obras na cidade. Correr em breve. Salário da segunda semana. Vai ao banco. Boa. E super desconto na loja de artefatos. Legal. Bom, aproveitei que tinha uma placa livre e coloquei Ultra Master Blaster desconto na loja de minério. Porque a gente colocou um desconto na nossa loja, né? Vamos ver se a galera vai. Tá, pera aí. Então, obras na cidade. Correr em breve. Isso vai entender que vai ter um correio. Vamos falar com o Jaiminho. Ô, Jaiminho, bom. Agora teremos um correio em Utopia. Estou tão feliz. Vou abrir um correio na cidade. Ah, então aquela construção ali é sua, né, Jaiminho? É, logo, logo vai ter uma área só sua, mano. Ô, parabéns. Mó satisfação. Vou pegar minha grana lá. Tchau. Depois nós temos que na loja de artefatos também. Mano, que legal. Oh, oi, tudo bom? Tem gente nova. Bo boa tarde, já falo com você. Peraí, aí. Vamos pegar nosso salário aqui. Uh, três moedas de ouro, 349 conto. Pô, oh, tá bom, né? Então a gente tem um total de 629 agora. Pô, nós tá bem. Tá gente? Tudo certo? Oi, oh, você é novo? Tudo bom? Nossa, ele pareceu pareceu o chefe do segurança, né? Olá, sou o xerife Rick Grimes. Fiquei sabendo dos crimes que estão acontecendo na cidade. Você sabe de algo? Na realidade, não tô sabendo de nada, não. Tudo bem, cidadão. Procurei para outra pessoa pra fazer isso. Pois é, mano. Se eu souber de algo, eu te falo, xerife. Mas. Nossa, não tô sabendo desse rolê, não. Se bem que teve aquele rolê lá do Delete, né? Bom, outra hora a gente fala com o xerife. Super promoção, 20 reais de desconto. É, mano, tá tendo um desconto. Um pânico aqui na loja de artefatos. O problema é que eu não sei se tem alguma coisa que eu queira comprar no momento. E a é bruxa de boa? Preciso ir embora logo. Espero vender tudo antes. Poxa, por quê? Está tudo duas moedas de ferro mais barato. Não, eu, eu tô ligado, mas. Você tá bem? Bom, por agora eu não sei nada que eu queira comprar. Depois eu passo aqui de novo, tá bom, bruxa? Bom, vamos entrar aqui na loja do Apu, porque querendo ou não, eu sou sócio daqui, então tudo que eu comprar aqui, uma parte do dinheiro volta pra mim, né? E aí, de boa? Um ferro, um pack de torrada. Bom, vamos comprar, vai. Tô precisando. Mas caraca, né, mano? Quanta coisa mudou. Na realidade, peraí. Eu vou tirar uma foto disso. A gente não sabe até quando essas obras vão ter, então ter isso aqui registrado vai ser legal. Tipo, vocês têm ideia que daqui um tempo tudo pode mudar aqui? Por exemplo, essa loja não existia, a minha loja não existia. O Jaiminho não tava aqui antes. Pô, eu quero ter essas coisas registradas, sabe? Ô, Drew, posa pra foto, Zé, é, rapidão. Ah, deixa eu ver. Não, ficou doido, ficou doido, ficou doido. Agora vai ser algumas fotos da obra antes de acontecer. Falando isso até agora eu não consegui ninguém para trabalhar na minha loja do portal, mano. Tô achando que eu vou ter que, vou ter que criar alguém. Criar alguém, fazer um robô. Ô oh, gente, tava pensando o seguinte, eu tenho bastante foto na realidade agora. E eu não sei se eu vou acabar utilizando elas ou não. Mas na real, o grande problema da foto é que ela ocupa muito espaço. Então, eu tava dando uma pesquisada e aparentemente, com três papéis, um couro e uma linha, eu faço um álbum. Mas cadê essa outra foto que eu tirei? Eu acho que eu deixei na minha loja. Por sinal, depois eu vou ter que fazer uns bolsos para minha mochila, né, mano? Tá começando a ocupar bastante espaço ela já. Isso que é só para documento umas gambiarra, né? Bom, de qualquer forma, eu tenho que pegar esses papéis aqui e renomear eles. Porque eu tenho uma mensagem para passar para todo o servidor. Então vai lá no Jaiminho. Ultra desconto na loja de minérios pra pessoal olhar. E um vim Falar Comigo traço L. Que esse é um recado pro Apu. Mas antes, pera aí. Cara, a minha moto tem um motor de madeira. E o carro que eu vendi pra galera tem um motor de pedra. Deixa eu evoluir a minha moto aqui, é tipo assim, eu não sei se tem recurso para fazer um motor muito bom agora, mas o de pedra eu sei que eu consigo, vamos, vamos ver se ele tá funcionando. Ai, ah, para quem não tá ligado, isso daqui é um macaco, é igual da vida real, a gente levanta os carros, as motos e tudo mais, daí com essa chave inglesa que eu consigo basicamente abrir minha moto, que ela é bem simples, fica tudo dela tá aqui ó, eu abro ela e só troquei o motor, simples assim. Bom, vamos testar. Não, tá mais rápido sim, não, eu tô sentindo uma diferença enorme, nossa, achei da hora, não tá muito pânico. Ô, Jaiminho, bom? Vou entregar umas cartas aqui. Bom, Primeiro vem falar comigo pro Apu Agora vamos pela ordem Desconto pro Pedrux Desconto pro Apu Pra mim não precisa, né? Desconto pro Biel Pro Carlin Pro uhum. Harz E pro Delete Desconto pra todo mundo Bom, vamos pra minha loja ali E vamos, vamos ver se eu deixei as fotos nos baús oh, Tem gente na loja! Oi! Opa, e aí? Tá, deixando tá que me <risos> na loja? Deixei, fui lá minerar Trouxe aí um, seis Ô, louco, agradeço a preferência, mano Tamo juntasso, cara Ô, Raul, ô, Diga P Posso tirar uma foto sua na loja? Pode, pode, tira aí, tira aí vou fazer uma pose aqui Mano, que da hora Tipo assim, a nossa loja funciona faz muito tempo Só que faz a primeira vez que eu vejo um cliente na frente dela assim, mano Que da hora, quero tirar uma foto vou fazer uma cópia pro Raul, vou dar uma cópia pra ele Ué, não tá fazendo não? Aqui, ó, a Física tá fazendo uma cópia pra você, ó hard, tá, tô, tô, guarda de presente aí, ó Eu fiz a pose? Por quê? Não, não fez Tá parada. É, ixi, não tá mais fazendo não <risos> Mas tá boa, essa foto aqui ficou boa Gostei Ah, ficou, ficou boa Outra hora nós vem e outra pose, então, pode ser? Tá, depois eu vou, vou aprender a fazer essas poses melhor Beleza, Valeu eu vou fazer essas minérios agora, tá bom, mano? É nóis. Aê, que bom, hein? Tô precisando. Valeu! Deixa eu guardar a foto aqui e pegar o álbum, né? Eu, eu acho que eu não preciso nem explicar. Eu acho que a minha cara, vocês puderam ver na câmera, a minha cara já entrega tudo. Eu fico muito feliz. É, foi como eu, foi como eu suspeitei. As fotos estavam aqui, sim. Pronto, já organizei as fotos por ordem que a gente tirou. Então a gente tem a foto da, da Poki. Eu não sei como que vai pra próxima. Bom, de qualquer forma, é isso. Ó, a gente tem aqui, então, um total de. Ué? Quatro mato de cobre? Espera, deixa eu pegar o dinheiro e. <risos> o Carlinhos também comprou! Tá, o K... Marlin colocou um pack de ferro e o House colocou um montão de ferro e cobre também. Que da hora. Mano, eu acho que eu vou fazer já a comenda dos meninos, né, mano? Pô, acho que aproveitar que eu baixei os preços, mano, a clientela apareceu feliz ali. O quanto antes eu fizer a entrega, mais rápido os clientes vão voltar, mano. Que da hora. E agora que a nossa moto tá mais rápida, o bagulho ficar mais pânico. Eita, Preula, eu tô até querendo dar ponte de tão rápida. Mano, o pior é que eu evolui pro motor de pedra Não foi nem pro de ferro, diamante, sei lá, tá muito rápida Bom, o Carlin é bem menos minério E também ele já chegou antes, como a gente pode ver agora há pouco. E como a gente viu o house fazendo a compra de loja Significa que o Carlin colocou a coisa dele antes Sem falar que o do Carlin é pouquíssimas coisas Então vamos fazer o do Carlin primeiro? A parte boa é que o nosso estoque de lava tá bem dos grandes, né? E ó, já começou a derreter alguns ferros Caraca, já deu 8 blocos de ferro pro Carlin 9 blocos de ferro pro Carlin 10 blocos Mano, o Carlin vai transformar o pack em o que uns 13 blocos? Mano, deu bastante. Vai dar 14 blocos e duas barras. Bom, agora, para nossa sorte, a nossa máquina tá bem evoluída. Então, basicamente, eu só preciso ir dormir. Teoricamente, quando acordar, todo esse ferro do Carlin já vai ter esquentado. Bom, os minérios do Carlin já esquentaram. pegar a caixa dele aqui, né? Os minérios. E eu estava querendo fazer um teste, que era o seguinte. Dá para colocar vários blocos aqui, ó, como vocês podem ver, mas eu não posso colocar mais de um tipo, né? Bom, eu pensei numa alternativa, que é a seguinte. Primeiro, eu coloco uma madeira em cada local. E depois uma maneira em cada outro local. Com isso, eu vou ter uma caixa de carvalho. Que na real ela é meio feinha, né? Vamos descascar ela e fazer uma caixa de carvalho descascado. Parte Bucking rendeu duas. O espaço dessa caixa é até que é grande. A minha dúvida é: eu consigo quebrar ela e os itens ficar? Não. Tá. Então temos aqui uma caixa de carvalho com os itens do Carlin. Vou colocar ela numa caixa de papelão. Vou quebrar a caixa de papelão. E vou colocar ela aqui para Carlin do Play. Obrigado pela preferência. Volte sempre. Vai ser uma caixa de papelão com a caixa de carvalho dele. Daí eu vou embrulhar o presente. É um presente meu para o Carlinho. Lembra? presente, né, já como encomenda. Deixa eu colocar ele aqui por enquanto. E para ser sincero, eu adoro a ideia de fazer isso. Porém, aquela caixa de papelão, essa daqui, ó, essa caixa de papelão que eu utilizei, ela só dá para fazer usando serragem. As únicas pessoas que usam são o Delete e o House. E o House não tem um item para fazer ainda. E o Delete não tá na cidade. Então meio que eu vou ter que esperar um dos dois estar tá disponível para vender isso para mim. Mas o House já é cliente nosso. Então se eu entregar para ele nessa caixa normal, ele já vai saber como utilizar. E ó, os blocos de cobre do nosso mano House já está sendo feito aqui. E daí depois que acabar, eu vou colocar todo o serragem para derreter, só faz não ter perigo de misturar. Então vamos esperar um pouquinho. Tô fazendo os minérios do house. Eu nem pretendia gravar essa parte. Só fazer depois mostrar. Mas, mano, eu nunca vi essa fornalha cheia com os três andares. Quando a fornalha tava no básico, eu já vi ela encher. Mas, uou. Bom, doideira, né? vocês tem ideia, tem um montão de minério aqui e aqui também. Só que, tipo assim, não é nem porque o minério não tá esquentando aqui. Não tem espaço. <risos> acho que eu vou até tirar um pouco de minério aqui. Só para a fornalha não ficar gastando combustível à toa. A gente deve estar gastando um montão. É, acho que foi. Deu. Caraca! Deu quase um pack de bloco de ferro. Meu Deus. Caraca, eu simplesmente não esperava que fosse dar tanto. Uou, tô, tô abismado. De qualquer forma, muito obrigado pela preferência. Volte sempre, tá? Deixa eu empacotar aqui o presente dele. colocar aqui na lambreta. Por causa do carlinho amarelo do house, não. peraí, bom. Eu devo ter um corante aqui em algum lugar. Aqui, ó. O presente do house vai ser esse daqui da hora. Aí, ah, ó. É. claro. A parte boa é que a gente já tem no pra cidade, de entrega duas encomendas numa só. Mas agora, mesmo que apareça 10 mil vendas, eu não vou mais voltar a cidade hoje. Já fizemos muita coisa aqui na cidade e eu preciso resolver algumas coisas minhas, tais. Tá, esse é do Carlinho e esse é do House. Opa, Jaiminho, bom? Carlinho pro, pro Carlinho. Nerd House pro Nerd House. Foi. Ô, Jaiminho, tchau. Deixa eu só aproveitar aqui rapidinho também. Devolver a caixa do Carlinho, né? Para caso ele queira voltar na loja. E os ingressos aqui do House. Depois eu tenho que lembrar o, o House de devolver a caixa. Mas deixa pra outra hora isso. E bom, antes da gente ir, se querem fazer alguma coisa. Eu tava pensando no seguinte. Eu tenho que dar uma limpada no meu inventário. Eu até marquei aqui ó, pra gente fazer um bolso depois. Porque com o bolso a gente pode guardar esses documentos importantes aqui. E daí pra por exemplo, sei lá, nossas ferramentas de obra, nosso galão de combustível, nossa câmera, a gente guardava na mochila. Mas acho que é melhor deixar isso para outro momento, né? Agora o importante é a gente fazer um novo molde e o molde que eu quero fazer é o um molde de reparação. A gente coloca ele aqui. Será que com três barras vai dar para fazer? Ah, deu. Nossa, gastou uma barra só. Pô, uma é baratão, né? E para você que não sabe como que faz ou o que é esse kit de reparação. Calma, vamos derreter nossas ametistas. Deixa as amiga derreter aí, ó, foi. E vamos jogar as duas ametistas que a gente derreteu aqui. E para você que tem dúvidas do que o kit de reparação faz, é literalmente isso. Ele repara a picareta. Obviamente o Mano Lajota sabe que não é a coisa mais inteligente reparar minha picareta do jeito que ela estava até agora, que ela estava praticamente nova. Mas é porque como eu vou minerar por um bom tempo, eu acredito que seria uma boa reparar ela. Bom, vamos entrar na nossa passagem. Secreta que fica exatamente aqui e para abrir ela eu Usar essa tocha. Por enquanto eu vou Deixar um baúzinho aqui. E nesse baú eu vou guardar Todas as minhas coisas importantes. Eu só vou Levar comida, água, escudo Obviamente uma cama e ferramentas básicas E minha picareta. Porque como eu vou minerar um montão Eu não quero correr o risco de morrer e perder tudo E ó, só tem uma coisinha que eu queria Olhar antes de começar isso. E fica lá na cidade Aqui. Esse item nos dá Velocidade de mineração Quando a gente quebra alguma coisa. Então basicamente Com esta garra aqui A gente minera um pouquinho mais rápido do que o normal para dar um grau na nossa picareta. Então agora, basicamente, eu só vou achar algum local para minerar. E vamos minerar até acabar a picareta. Isso vai ser interessante. Bom, estamos aqui, basicamente, na camada 4 do Minecraft. Já fiz uma área ali para jogar uma estralha. Separei uma bancada de trabalho. Um beck de tábua de carvalho. E agora, basicamente, eu troco para essa picareta. E vamos minerar um montão. E como vocês podem ver, basicamente, eu minerei muito, muito, muito. Até a picareta quebrar. E eu definitivamente não imaginava que ia demorar tanto tempo. Mas, se fosse preciso a mineraria 48 horas. Então, bora que vai valer a pena. Então... Se vocês perceberem, a minha picareta diminuiu um pouco. A ponta dela sumiu vocês têm ideia. Se eu tirar esse meu item que faz eu poder quebrar bloco mais rápido, a picareta nem sequer funciona. Olha isso, eu consigo quebrar com esse item, porque esse, esse item me permite quebrar pedra com a mão até na realidade. Mas bom, deu tudo isso daqui. Agora tem que voltar para casa. Vou usar essa picareta para voltar para casa, né? E eu acho que o próximo passo é duplicar isso tudo. Bom, como a gente está cheio de minérios, eu acho que a melhor decisão que a gente pode ter no momento é colocar um pauzinho aqui e colocar tudo. A única coisa que eu vou fazer é pegar quatro ametistas. Porque, né? Tenho que reparar minha picareta. Pronto, ela tá inteira de novo. Na realidade, se eu pegar ela e colocar mais um pouquinho de redstone, eu fiz ela chegar ao nível máximo dela disso. Depois eu coloco mais upgrade nela. E de qualquer forma, agora eu só preciso duplicar esses minérios e depois upgrade a minha picareta e o meu espadão. E depois eu posso ser alugando eles. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Então deixa o gostei e clica no vídeo se você na tela. Tchau.